Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva Hoje trazendo aqui o tutorial da música Você Não Imagina do cantor Danilo Marçal com a participação aqui da Midian Lima, beleza? Esse é um tutorial patrocinado aí pelo Marcelo do Rio de Janeiro, ok? E um abraço aí Marcelo pra você, um abraço pra todo mundo da sua igreja aí, todos os seus amigos aí Bom gente, se você quiser um tutorial patrocinado, tá? Você me chama aí no WhatsApp, ddd11957878951 E aí eu te falo como é que você faz aí para estar patrocinando o um tutorial, ok? Vamos para tutorial então, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal E ativar o sininho aí para receber as notificações, beleza? Música em Mi Maior, ok? Acordes da introdução Mi Maior Si Com Ré Sustenido E Lá com Dó sustenido. São esses três acordes, tá? Mi Si com Ré sustenido Lá com Dó sustenido. Ok? Começa um pouco mais agudo aqui, né? tá, Aí vai fazer essa frase, ó. Beleza? E faz. A mesma coisa, uma oitava abaixo. Ok? Eu vou fazer a introdução inteira agora, devagar. Tá? Ó. Fez a introdução, entra cantando, tá? Mi maior, o que o olho não viu, Si com Ré sustenido. Então, esse Si com Ré sustenido, você pode fazer aqui, ó, Si com Ré sustenido, tá? Ó, beleza? Então, ó, o que o olho não viu e o ouvido não ouviu, tá? Então, ficou Mi, Si com Ré sustenido. Dó sustenido menor. Ok? Mi de novo. É o que Deus tem preparado. Si com resto sustenido. Para você. Lá. Ok? Mi de novo. O que não chegou ao coração do homem. Então, ó. Mi. O que não chegou ao coração cora do homem, né? Então, aqui. Okay. Si com resto sustenido. Tá? Dó sustenido menor, segredos que não foram revelados, Si Lá é o que Deus tem preparado. Aí vai vir agora um Mi com Sol sustenido para você, Fá sustenido menor, Si com quarta e Si. Tá? Então, ó, eu vou segurando aqui os acordes. E dá uma cantarolada por cima aqui, tá? Pro YouTube não nos bloquear, beleza? Vamos lá. <SILENCIO> Ok, então você pode vir aqui, ó. Tá vendo? Bem suave, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Volta pro Mi. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Mi. Um, dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, beleza? Então, bem mastigadinho, hein? Vamos lá. Agora vai vir essa parte, o que Deus fez até aqui, lá, só nos resta agradecer, isso aqui é um si com um baixinho Lá, tá? Então, o que Deus fez até aqui, só nos resta agradecer, beleza? Você pode vir na mesma ideia lá do começo. O que Deus fez até aqui, 3, quatro. Só nos resta agradecer, beleza? Agora vai ser Mi, tá? Então vai ser é, Mi, se si com resto unido. Dó Sustenido Menor, Lá e Si, ok? Então, vamos dar uma olhada nessa parte aqui agora, continuando lá do finalzinho da outra parte, tá, ó, que é, é o que Deus tem preparado pra você, agora vamos entrar na outra parte, ó. Que Deus fez até aqui, beleza, agora vai vir a terceira parte, tá? Que vai ser. É, que coisas maiores virão lá Milagres, sim, acontecerão Você não imagina o é, Mi com quarta, mi Você não imagina o Você não imagina o Pegou a troca de acordes aí? Que Deus, se x sustenido Irá fazer lá Seguro lá que coisas maiores virão de novo, se milagres acontecerão. Só que aqui vai mudar um acorde, tá? Ó, você não imagina o que Deus, mi sustenido, irá fazer. Cai no lá, ok? Aqui, tá? Deixa eu fazer cantar o Lando, né? Beleza? A gente faz a introdução de novo, né, e aí volta a música toda de novo, tá? Voltou a música toda de novo, chegou nessa parte, né? Que é o C si aqui, né? Aí agora vai vir uma quarta parte, que é a ponte, né? Pode o fruso da Oliveira mentir, entendeu? Vamos pegar essa parte agora, tá? Antes da gente continuar aqui, né? Não esqueça de acessar os links aí na descrição, inclusive a cifra dessa música está de graça aí para você baixar. E também tem os links para você se tornar meu aluno VIP, tá? O que, que o aluno VIP tem? Suporte diretamente comigo, né? Envia vídeos para eu estar avaliando. Eu também envio vídeos respondendo dúvidas e tudo mais, tá bom? E conteúdos exclusivos que só o aluno VIP tem, tá? O link está aí na descrição. Vamos continuar. Agora vai vir a, terceira, a quarta parte, ó. lá pode o fruto da oliveira mentir, dó sustenido menor, ou justo medigar o pão, mi maior, mesmo assim, eu confiarei sim em ti, tá? E aí vamos fazer o um. vai fazer ó, um, dois, três, quatro. Vai pro dó sustenido menor. Um, dois, três, quatro. E mesmo assim eu confiarei em ti. De novo, ó. Beleza? Então, tá? Só para tirar a dúvida, ó. Um, dois. 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Beleza? Aí fez né, duas vezes essa parte, volta. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Você não imagina a mesma coisa, né? Que Deus irá fazer. Que coisas maiores virão, milagres acontecerão. Vamos caminhar para o final da música, né? Você não imagina o que Deus irá fazer. Aí agora a gente chega aqui na última parte da música, que é bem suavezinha, né? Que são três acordes, tá? Que é mi, si com sustenido e lá nesse tempo ó, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, ok, e aí fica aqui ó, eu creio em Deus, de novo, né? Eu creio em Deus. Beleza? Vai fazer quatro vezes, vai acabar aqui no lá. Beleza? Bom, fica aqui o meu convite, tá? Se você quiser ser o meu aluno, acesse aí os links que estão na descrição desse vídeo. Beleza? Então, pessoal, então esse foi o tutorial da música, você não imagina. Patrocinado aí pelo Marcelo do Rio de Janeiro, tá? E se você quiser patrocinar um tutorial aqui no canal, entre em contato comigo aí pelo WhatsApp 11 957878951. Fala comigo aqui no WhatsApp e a gente vê a possibilidade aí de estar tá fazendo esse tutorial, tá bom? Um abraço para você, fique com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!